Na... Que era Thompson, velho. Thompson. Ah, ele tava com Jack, ó. O e... cara... cara tá patrocinando nós, só pode. <risos> ele tava aqui assim, ó. ó. Aí, aí, fica agachado aí. Vou, vou, vou interpretar aqui, galera. Ele tava aqui no morro, né? Aí ele viu o Alpha lá. Aí ele tava assim, ó. Aí quando ele puxou, ele caiu no chão. O Alfa já tinha me derrubado aqui esse tempo, né? Então. Vocês viram como o cara era próprio queria que a base caiu da bancada 2. Puta mano, só porque eu tinha pegado. Eu, tinha... eu dropei dois K de pedra lá. Farmar tudo de novo. Vou procurar outra base com a bancada 2, bora? Alfa. Bora. O cara é de L vindo pra é cá. É eu, eu. Vamos ver se ela tava ali. Ah, é, me é que de... eles acharam? ah, não, creio que eles acharam. Ó, oh, vou Mano, dropar um bagulho aí ó. Mano, não saque esse set, velho. Ué, vamos derrubar eles? Pô. Não, não. Vai, ter... não vai tomar você raid, você sabe, né? Você sabe que não vai tomar raid, né? Não dá nada? Nossa, você... eu, acho que eles não sabem que é nós, velho. Já tão aqui, né? porque não, não vira os Zeus. Ah, Isso, vai entrar tem munição aí, munição? Fica no chill, fica no chio. Crepo. Os caras são muito lixo, como é que adivinha, mano? É aleatório assim, os caras parece que é. capa, não tem capa aqui não? o blindado, foda-se. Não, mas não tem. Não tem nenhum capa oh, obrigado. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tá fora, Bahia? Tô. Eles estão aqui fora, Eu sei, pô. Ah, mas eu vou derrubar um. o. Posso um. sair da base? Hum, não sei. Você tá Sim. onde, velho? Eu tô fora dentro Ai. da base. Na hum. parte de pedra, tudo de pedra. Deixa na hora que ele pulasse, você sabe então, isso que eu tô fazendo, não vou ruxar. Sai bem. Ah, tu capa aqui. Tem... Ah, foda-se, eu vou pro capa, porque não tem capacete Ah, tem um de... Não, Zeus, não fica comigo não, porra. Não sei, vou levar de aqui. Porque se cabrem no porte, senão eles iam embora. Eles quebraram... Tá ali, tá ali, tá ali. Shhh. Ali aonde? É ali aonde? É na entrada, na entrada. Eles subiram? Não, não, não, ainda não. Ainda não. Mas como que mas, mas tá tanto cara a porta? eles não vou encostar. Ah, achei, achei, achei. Nossa, <risos> tá aberto, mano. <risos> tá aberto, caralho. Morreu? Não, não, não, quase. Se eles pular, avisa que eu meto fala. Ah, ah, Bahia! Não aparece, mano! Caralho, velho. Pô, vocês é foda, hein, mano Não vem pra cá, não, mano Já era, fodeu agora Não, não, vai. não, não, não, Zeus Fica, fica, fica, Zeus fica, fica, fica Fica aí, na hora que ele pular, na hora que ele vir, você vai Eu vou subir Errou tudo, lixo ah, Ele tá silenciado, sabe? É. Eu vou matar ele, peraí Você não, aí.. Ele me acertou já depois que eu pulei. Cara, então tem seringa, né, velho? Sem seringa vai ser foda, véio. Não, só dá dano neles que eu meto bala, pô. Não, mas, mas não daí. Dá... Mas é muito caro, pô. Só um. É, é dois, eu acho. É dois. Dá um pezinho. Eu, tenho dá pezinho. Ma... Pezinho. eu tenho que matar um pelo menos Sim. agora. Dá um pezinho, pra eu subir subindo rápido. Eles estão marcando, filho, indo. eles estão marcando. Eles estão em fora, eu tô aqui na tá pedra. Tem quantos? Tem quantos? Tem dois, tem, tem dois, tem oh, dois Alana, eu Você conseguir matar um? Eles estão indo embora, eles estão indo, indo embora Eles me viram, eles me viram. Já matei um peladinho que tava vindo aqui Não, não, de que não, que tá não tá fica outro. de bot não fica Aí, fica de coisa, pô Onde, onde, tá onde é viu? que ele está? Lá fora, lá fora, velho Lá, lá, lá, correndo? Lá onde? Lá, onde? lá no 710 10, Tô vendo Aí, aí, aí Toma, aí. E agora ele solta Acertei, acertei uma. Boa. Ai, me matou. Ainda acertei uma nele. Horroroso de rifle de assalto. Acertei outra. Boa. Cadê eles? É. Cadê eles? Cadê eles? Eu vou rushar, mano. Vai nas pedras. Não, longe. Nossa, nas pedras que era bom pegar eles, velho. Será que eu matei um? Só faz um. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tô vendo. Tá lá? Tá, lá, tá. Lá. O corpo do Bills. Se você segurar pra mim aí, eu ruxo. O corpo do Bills. Derred em um. The Red, Boa, um. eu vi, eu vi. eu vi. Vou ruxar. Segura aí. Viu a impressão que ele tinha caído, vendo com o Mach Longa, bro. Duas. Não, não, não, não. ruxa. em outro. Boa! Boa. Vai! Tô rchando, tô rusando, tô, tô, tô vendo? Ah, errei fora, mano. Ah, aí é de um, matei! Boa! Caiu, caiu, caiu! Mano. É de... Só não, tem mais um. Puxa, puxa, só puxa. Ruxa. Tô puxando, tô puxando. Puxa, ele tá parado. Calma, calma. Rápido. Aí ele tá luteando, ele tá na minha frente parado. Derrede. Ah, caiu, caiu, caiu. Caiu. <risos> Boa, <risos> mano. <risos> Boa, <risos> pô. <porra. risos> é. Me levanta, Tem aqui. cara aqui. É <risos> eu, é eu, é eu. Nossa, tá full. Ah não, é o corpo do outro. Chegando aqui. Tô lá! <risos> é, 5 aí, ó. cara aqui. Ah, é o Deus. É Credo, eles vão. Ah, agora é toma raid, certo? Gravaram Deus. meu nome agora, hein? Eu vou trocar de nick. Caralho! Caralho! Cadê o capa dele? Relaxa, pô. Aqui pra eles, ó. Cadê, Cadê o capa? Ah, o... Caramba. Quem pegou o capa? Eu tô ah, com você ah, perdeu... nossa, 177 combustível, eu peguei dele. Bora, bora, bora eu pra pegou base. Capo, eu já tô na base já. Oh, <risos> pô, alguém morreu aqui atrás? Fui eu, acho. Não tô indo, eu tô com 4 de vida. Esquece! Olha carinha aqui, ó. Fino, tô aqui. Oh, Alguém vai lá no meu corpo lá que eu é caí do, do... do céu. Eles é muito ruim, mano. O Baia matou. Da LR. É. É que é ele. <risos> Ô, ele caiu que nem a jaca. Foi um, ele tá ah, lutando né? eu vi. Eles Caraca, botaram o tá cama tudo, aqui. Pai. Mano, ele tá lutando só sua via a jaquinha. Toma. Pra ficar ligeiro. Ó, oh, achei um muro de madeira e escada de madeira. Oh, você pegou o capa do outro, viu? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pra todos os Agora eu vou guardar isso aqui, né? Acabou a seringa. Pô, faz a bancada aí logo. Eles vêm agora fazer. Deixar esse pulsete, essa casinha. Pô, tem um martelinho não, pouco Opa, o teto. Mano, eu vou formar uma pedra. Alguém vem comigo? Vai, Bills. Você vai? Tô entrando aí. Você equipa aqui, ó. Tá tem a Ah, caiu. Ele tá, caiu. Já tá entrando. Então, vem alguém comigo de L, pô. Tem 177 combustível aí. Ah, Mas vai ter uma Mas não dá, tem um L só. Não, é bom ficar. Eu fico aqui na base, então. É porque nós vinhamos na frente da bancada, né? O cara tinha mais 100. Tem seringa aí, estilo. vocês? Eu tenho. Dropa umas duas aí. Eu tenho quatro seringas. Cadê tu? Vamos tomar raide Vou deixar esse bossete agora só Dá a vontade de ficar só é, ficar só nos morros esperando eles virem Eles, é. vão pensar, oh, eles devem pensar Eles estar na base Vamos roper é. Aí eles começam é. a roper é. na... <risos> <De novo. risos> na moral eu vou fazer isso aí pô. Vou ficar escondido na pedra de SMG Não fica SRT assim, de bote não não tá se os caras de dois aí eu não seguro não pô Caramba mano é só ah, red pô É só red, faz que cara nem o Bahia Os caras nem atiraram pô. É é <risos> atiraram é é. é é. é. porque... é. é. porra Vem vem, vem, vem com medo você já equipado Vou pegar o Tá ah, não adianta Não tem munição no de Mas ia ficar até ele tá jogando até os arcos. Pistola Eu não joguei não, não joguei não. Não tem espaço, pô. Ah, o arco tá morto, tipo, rapaziada. Ó, voltaram, ó. Oh. Voltaram. Agora é pra raid. atirou Tá na, na antena, na antena. Acertei uma. Boa. Tá na antena. Boa. Naquele lugar, só Tem um antena aqui, pô. Ah, Olha, ele tá rushando aí na base. Tem Boa. Cruzou na base. Ai, carai. Arraja ele, pô. Tá falando comida aqui. Não, sai da base, pô. É um só. Mata ele. Tem. Pelo amor de Deus. Eu tô de. Eu tô de tá bolt. Dentro. Não, não, eu tô aqui. Tô aqui dentro aqui. Você tá tirando? É eu, é eu. eu. Eu quase morri. Ah, ele tá na base. Ah, matou, ah, boa. Boa, boa. Mais um full blindado. Ele, ele tá seringa. seringa. O capa dele quebrou creta, esse cara é muito. Eu dei red. Eu acho ele. que não é, é. ele mesmo? Aqui não? É, é, é ele, é ele. Cadê outro? E o outro? Era um só. Era tem um seringa massa. aí? Eu quero seringa também. Nossa, eu tô com Eles vão voltar pra raid agora. Aí, de cada. Cadê? Aqui, beia. Eu acho que é melhor nós ir atrás logo da bancada, mano. É mano, pra nós fazer não, munição, é terminar a base. Né? É também, tem que ser. Mas não, não tem aí, munição, mano. Bills entrou. entrou. E agora? Mas a, dois, faz a bancada dois, dois. Ô Bills, vamos ficar nós não, dois, não, dois aqui não, na base. Vai lá vocês tá dois, dois logo, vai então. Vai lá. Não. Eu vou guardar esse loot, mano. Não tem seringa. Eu também vou deixar isso aqui. Só não deixar os caras chegarem.